Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E haverá muito pra mim, pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Enrole, enrole e jogue na panela Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro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 Enrole, enrole e joguem na panela Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro